E aí galera, aqui é o Glauco trazendo para vocês mais um vídeo. Dessa vez eu vou estar tá testando o set deu série Magnus Opus, ou carinhosamente dizendo o set da bolha. Ele sofreu um, um rework, né? Uma evolução bem interessante do pet 2.3 por ptr 2.4 e o que que o set agora faz o efeito duas peças continua a mesma coisa lançar orbercano, tornar de energia projeto mágico pulso elétrico reduz a recarga da dilatação temporal em 2 segundos sendo que saiu um hotfix agora o último né, que entrou mais dois feitiços que vai reduzir essa recarga e vai pegar esse efeito se espessa também do 7 que são as lâminas espectrais é, a onda de força e também o impacto explosivo acaba dando uma maior diversidade né, para poder estar utilizando C7 o efeito dele é quatro peças agora reduz o dano que a gente recebe em 50% de dano e não só a gente mas também os nossos aliados e o efeito seis peças dele também que tá super legal inimigos afetados pela dilatação temporal, recebe 2000% de dano a mais né? de dano da Orbe Arcano, Tornado de Energia, projeto Mágico e Pulso Elétrico lembrando que eu falei anteriormente do Impacto Explosivo, Lâmina Espectral e Onda de Força também e qual é a proposta que eu venho trazer nesse vídeo é tá fazendo um speed farm é com essa build que eu vou estar tá usando aqui ela eu acredito que só dê para fazer com ela um speed farm não acho que não dê pra fazer uma fenda é, 70 acho que talvez até consiga fazer mas com um pouco mais de dificuldade porque a ideia é qual vai ser eu vou estar tá usando essa runa da Orbe arcana, né? que me permite um contato físico, né, mas a pergunta é né, se dá para fazer uma fena 70 a mais usando o sete da bolha, dá até dar sim, se eu mudar a runa aqui, botar essa primeira runa ou Qualquer outra das três aqui a gente consegue fazer, fazendo combate mais de longe. Mas como a ideia desse vídeo hoje é fazer um speed farm, um speed farm alternativo. Eu vou estar tá usando esse tipo de build. Mas nos próximos vídeos eu venho fazendo com outras runas ou até com as outras skills que o set nos possibilita usar Por que que eu fui fazer agora primeiro com a Essa varinha aqui é o motivo O CETRO Instável Por quê? Primeiro por causa dessa habilidade dela aqui do aumento de dano na skill né? A minha veio com 57% mas pode vir até 65% de dano, segundo por causa desse afixo dela, né? a explosão do arcana ativa mais de uma vez, vocês vão perceber que quando tiver no contato físico com os mobs, vão ter série de explosões, Fica, tem até uma certa dificuldade para ver o dano que tu tá batendo com ela, e também Outro motivo foi o novo trono virado né? Por sinal, esse que eu estou usando aqui está bem ruim E aumentaram o dano dele né? Que era até 100% Agora pode chegar até 200% E com o bano também Eu vou estar tá usando o um outro cinto né? Um novo cinto do arcanista né? A vergonha de Deus série tem um afixo que seus feitiços característicos tem 50 vezes mais rápidos mais rápido e restaura até 12 de poder arcano continuando é e o que, que vai ser interessante a gente tá fazendo esse speed farmer né? diferente do, do passar de fogo Vai ser o fato de estar tá usando aqui o um proteção lunar né? junto com a skill da orbe arcana né para bater uma certa nostalgia para quem jogava com essa build se não me engano acho que era um patch 2.1 que ficava essas quatro bolinhas mais o do amuleto ficavam ali no um total 8 bolas né Arcano ao seu redor O diferencial que vai ser agora Para a gente estar tá fazendo É que a gente vai estar tá com uma defesa Muito boa né? Devida A uma fixo Quatro peças do set E um DPS um DPS bom né? Eu Acredito que não é tão forte Quanto o do, do pássaro de fogo mas é um DPS Forte para a gente poder estar tá fazendo mais Fendas Speed Eu acredito que ali até Tem uma vantagem superior ao Passar de Fogo Pelo fato da Locomoção Bem mais rápida E Também pelo fato da diversidade né? Então o que a gente vai estar tá precisando vai ser A varinha nova o Virato novo, o 7 completo, o cinto, a vergonha de Deus série, foco e presilha, proteção lunar e aqui eu estou usando defensores de nefalim para poder pegar um pouco mais de defesa, mas dependendo do nível que você tiver fazendo estiver bem tranquilo defesa pode trocar por abraçadeira do Arco inimigo para poder estar tá pegando mais elite está farmando de 20 mais um t8 ou até fazer um tempo melhor numa fenda maior né? no cubo que, que a gente vai estar tá usando caminhante de etéreo para poder estar tá usando mais teleporte coraça de Áquila para dar um boost maior na nossa defesa e ralo release também para a gente poder estar tá pegando um pouco mais de defesa aí a minha robustez pode estar tá vendo aqui tá 88kk né 85kk quando eu uso a bolha ó, só para 169kk vocês então, vão ver que não afina 60 você toma pouquíssimo dano então vamos lá para os skills que a gente tem que estar tá usando vou estar tá usando a lâmina espectral com a Rona lâminas bloqueadoras que vai dar um escudo a mais para a gente para nossa defesa teleporte é estou usando a rua Calamidade dando um, um stun nos mobs é que a gente vai ficar bem colado com eles só tua defesa não tiver legal conselho tá usando passagem segura orbe arcana estou usando orbita arcana mas no caso aqui é só para speed farm se você gostou do set deu série magnus e quer fazer uns fendas 70 a mais aconselho está estar usando as outras runas aí vai diferenciar mesmo o gameplay que vai ser mais curte vai ser de acordo com as outras orbes que você mais se familiarizar Dilatação Temporal com a runa Distorção Temporal ela vai estar tá dando mais 15% de dano pra gente Armadura Gélida com a Ronda Cristalizar Arma mágica com a Ronda Deflexão Passivos Embaçamento Proteção Galvanizada Dinamo e Audace Só para lembrar, esses dois escudos aqui Vão combar Junto com a Proteção Galvanizada o escudo atual que eu estou e o escudo quando eu fico batendo a proteção galvanizada vou estar tá usando para poder ter uma explosão de dano mais alta já que a gente vai estar tá usando a, a primária constantemente para a gente poder não perder esse buff da couraça de aquila e o de a audácia vai ser porque a gente vai ficar bem colado com ele bem colado mesmo a gente pegar esses 30% a mais de dano o embaçamento também para a gente poder reduzir um pouco mais de dano então vamos partir lá pro gameplay Então galera o vídeo basicamente era só isso, qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito dessa build, ou do set, pode deixar nos comentários aí que eu estarei respondendo o mais rápido possível, e valeu, falou, um bom farm, e um bom jogo sempre, valeu, tchau, fui.